Galera, hoje eu vou mostrar pra vocês o site maravilhoso, que muita gente já ficou a conhecer, tá? Sobre isso, e hoje eu vou a Vivo, tá galera? Vivo, ó, Vivo, Vivo, Vivo, só Vivo, cara, tá, né? não é o Vivo, não é só Vivo, tá? Vou pensar pra vocês é, aqui, ó, tá? Que é você, cá, Galera, cá você não sabe o que é Vivo, vou esse tá pra vocês, Vivo, é uma operadora sensacional daqui do Brasil. E aí, galera, coisas, né? se você quiser, se você quiser, você vai escolher uma cidade, tá? ó então, tá. oh. oh. é. ah. Enfanto... outra coisa, que a é nos comentários, qual cidade qual cidade, qual região, deixa nos comentários. Ó, aqui, é você pode ver, que tem como 5G vai ter um negócio Ó, oh, um iPhone, galera. E aqui, não sei o que é o Pix. A tia conhece uh, segunda vez da conta. Fator digital, consulta app vivo, atingir moto automática, débito automático. Tá que é a fator com cartão, gosto de equipamento com esse meio ok? E aqui, galera, olha só: tem Spotify Premium, tem Google Play, tem Amazon Prime. É tem aqui são da internet, TV e combos e aqui você pode ver também que veja também, tá? Ponto, galera. É uma da telefônica, tá, galera? é telefônica. É uma iniciativa da Vivo, tá, galera? Porque é porque esses outros computadores, <risos> que tem telefônica, tá bom, galera? Assim vocês não mais editar tá isso, beleza? Mas se vocês deixarem, ó, eu tenho aqui guess, uma coisa para te contar para vocês é tá, Vivo, galera deixe os comentários se você está PPV baixado, tá, galera? eu escrever com vocês. Beleza? Ó, aqui, galera, a última coisa que eu mostro, vocês a coisa iPhone. Eu nunca falo sobre isso, mas eu acho que vai ser um iPhone 14, tá, garota? 14 que fala, tá? Não é 15, nem 16, nada disso. 14, ok? Galera, olha só. Alguns regais que vai dar para você subir vivo. Vivo uma operadora sensacional da telefônica. Muita gente conhece, muita gente boa, muita gente que acha que tem vivo. Você faz com o Rodney Machado, tá, pode O Rodney Machado, que tem o só na internet e TV, eu faz com o Rodney Machado, tá, Guerra Rodney, muito obrigado por me lembrar, porque eu gosto de avisar você que eu nunca faço sobre a Vivo. Mas você falou isso, né, Rodney? Deixa em um comentário Bom, é, eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Mas qualquer dúvida, deixe os comentários, deixe sua sugestão abaixo, a sua dúvida, tá bom? Pode fazer um serviço sobre isso. Ah, e a é última que eu quero dar pra vocês é: o Vime, o Ego que eu tô te dizendo, é sensacional. Não trava, não dá bug, tá bom? É só o que primeiro aqui na descrição, fechou? Bom, galera, vou saúde por aqui. Um beijo a vocês, fiquem com Deus e não esqueçam, tem vivo, tá? Deixe os comentários sobre isso. Um beijo, valeu e fui.